mais um vídeo aqui no canal postador recreativo e depois de quatro meses sem postar vídeo eu voltei com mais um vídeo aí vou mostrar nesse vídeo aqui como que você faz para conseguir uma conta gold na ecopace eu sempre tive uma conta lá silver e finalmente consegui passar para ecopace aqui é informações na própria ecopace tem a informação aqui como que você faz para chegar na conta gold né Primeiramente quando você se cadastra, você se cadastra como Classic. Depois basta você é, verificar sua conta, sua conta enviando os documentos, e você vai passar por uma conta Silver. E para passar para a conta Silver você precisa apenas é, enviar é, documento de foto, né, de identidade, que é, pode ser o RG, o passaporte, o CNH. E também uma cópia é, comprovante de residência. Geralmente, em alguns casos, eles pedem.. Selfie, não é muito comum, mas se pedir também já não tem problema, porque quem trabalha com as casas sabe que isso hoje é bem normal. Então não se assuste e saia com a EcoPace pedir isso também. Mas normalmente é o comprovante de identidade com foto e o comprovante de residência. E por fim, para depois você passar para é, Eco Gold, né, que é o próximo nível, são quatro tipos de contas, Classic, Silver, Gold, Platinum... E VIP. Então, para você passar para Gold, então aqui mostra alguns requisitos que você precisa. Precisa ter confirmado com sucesso um, um cartão de crédito ou débito. Ou seja, ter feito algum depósito utilizando cartão. Precisa ter a conta verificada. Isso você vai terá. Desde que você tenha a conta Silver, você já terá verificado sua conta. E o principal, ter depositado um total de 5 mil euros ou 2.500 euros por cartão de crédito. É, ter sido titular de uma conta silver por 30 dias e ter transferido a comerciantes o um valor de 25 mil euros ou mais. Tudo isso aqui para ter uma conta gold, mas agora já não é mais necessário. Através do link que eu vou deixar na descrição, basta você cadastrar pelo meu link, e você já vai ter uma conta gold. Como você vê aqui. É a conta que eu tenho no momento. É, ela tem algumas vantagens sobre a Silver. A conta Silver é que a maioria das pessoas tem. Quando cadastra na Ecopace, depois de verifi verificar a conta, vai ter uma conta Silver. Então ela tem algumas é, vantagens sobre a conta Silver que eu vou mostrar mais para frente. Aqui algumas é, especificações das contas, né? Os tipos, cinco tipos de contas que existem. Você vê aqui. Que na transferência para comerciante você já vê uma vantagem sobre a Gold, da Gold sobre a Silver, que é as duas principais que vamos abordar aqui, pois a Silver é a mais fácil de ter. E agora você já pode cadastrar e já ter a Gold diretamente, basta cadastrar e verificar a sua conta, logicamente. Não vai precisar passar por todo esse processo que eu falei ali anteriormente. Então você tem um limite aí de 5 mil a mais por dia para enviar para o comerciante. Né? Na Silver são 15 mil. E na Gold 20 mil. Outras é, especificações aqui. Você vê que é tudo igual para todas as contas. Aqui fala sobre cartões. Para conta. Para todas as contas. Mas os cartões são apenas para alguns países da Europa. Então nem vou falar sobre os cartões. Anteriormente eles também eram para quem vive no Brasil, mas agora não mais. Então aqui é uma das principais vantagens que nós podemos ver aqui. É que na, na taxa de câmbio. Na, para a conta silver é de 2.99, na gold 1.49. E o saldo máximo também, que mostra aqui que você pode ter em sua conta, acredito que seja isso, o saldo máximo de conta, mil silver e mil gold. Então aí você já viu algumas pequenas vantagens, mas a principal vantagem eu já vou mostrar aqui logo em seguida. Então continuando aqui com as vantagens da conta gold sobre a conta silver. Aqui mais abaixo chegamos à principal é, vantagem de ter uma conta Gold. É, quem utiliza a EcoPay sabe que fazemos muita transferência para outras contas EcoPay. Quando vendemos ou mesmo enviamos para alguém, na maioria das vezes quando vendemos, né, quando negociamos ou até nós compramos de alguém que aceita EcoPay. Então você sempre paga é, 1,50, 1,5% quando você utiliza Silver. Na conta Gold, em diante, as outras maiores, né, Platina e VIP, você não paga nada. E isso é o que faz a maior diferença para quem utiliza o Ecopace e quer ter uma conta Gold. Aqui no caso da Ecopace, como geralmente em todas as carteiras eletrônicas, o remetente é que paga a taxa. Né? Então, estar livre dessa pasta de, de 1.50 é o principal característica que para quem quer ter uma conta é, Gold aqui na Ecopace. As outras vantagens que tinha em Silver ou melhoram ou com, ou continuam as mesmas quando você muda para conta Gold. Para quem não sabe, por exemplo, uma grande vantagem que você tem na Ecopace aqui é que em uma única conta você pode ter várias moedas, como diz aqui, até 10 contas com 45 moedas disponíveis. É, eu tenho uma conta Ecopace. E tem, eu utilizo 3 moedas dentro dela. Utilizo dólar, euro e reais. É, então essa é outra vantagem que a Ecopace tem sobre outras carteiras. Mas a principal vantagem aqui desse vídeo. É realmente ter uma conta Gold. Para poder fazer negociações, enviar, comprar, de quem quer que seja. Sem pagar essa taxa de 1.5%. É uma taxa pequena. Mas para quem utiliza sempre... A Pays faz uma grande diferença. Então, para conseguir uma conta é, Gold é muito fácil. Basta ser cadastrar através do link que está na descrição aí do vídeo. E você já terá uma conta Gold assim que você verificar a conta. Se precisar de qualquer ajuda... Posterior, depois de ter cadastrado, você pode entrar em contato através de algum link que eu deixarei também na descrição. Mas de qualquer maneira, é... esse é o objetivo do vídeo, aí apresentar essa maneira fácil aí de você conseguir ter uma conta Gold. Você que não tem ainda e pretende trabalhar com a Ecopays, então fica aí o link na descrição. Se precisar de ajuda, é só entrar em contato através de qualquer link aí que eu deixar na descrição. Valeu!